E aí, rapaziada caverna de estamos começando mais uma ação aqui na caverna, o que que acontece? Vamos tentar aqui jogar com o Hank sem levar dano, e o que que acontece? Vou começar. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk this is hunk from alpha team man i thought you were all wiped out i'm at point k-12 need info on my extraction point guess there's no keeping down the grim reaper huh Ooh, my extraction point relax mr reaper i'm headed toward the front gate of rpd We pick you up there Done. dá um tiro de instalador de Loki só pra, só pra ter certeza. Às vezes ele deixa passar, mas às vezes ele crava as unhas nas costas do Caverninha. Removemos o pulmão do Loki no local, fazendo com que sua bronquite fosse curada. <risos> como... Desce. Rapaziada, a musiquinha é, é, é na essa musiquinha aqui. Olha que bacana. Oh! Vamos vamos vamos vamo com calma! <risos> Eu estou calmo! <risos> Entrou pelo ranking? Derrapa! Cai pra dentro, Hank! Isso! Oh, meu Deus, bem dois segundos ali! Aí pega! Aí o dog volta e janta! Ele vai jantar, tio! Oh, Ô, louco! Ó, oh, jogo! Oh, meu Deus, rapaziada, temos um novo integrante na fralda do Caverninha. Ela se chama BISCOITO! É o um biscoitão tio, rapaziada! Eu estou calmo, tranquilão! Ó! Oh. UOU! <risos> Pode ir! Tô tudo tranquilo! Ó, oh, meu Deus! <risos> Tá tá, tá de boa. Ó, o, o modo mais apreciável aqui é esse aqui. Nossa, pá. <risos> Tirou tinta da franja. Oh o gelo na espingarda. Calma. Beleza. Ah. Derrapa pra dentro. Derrapa. Pega aqui os caras é trucos. Changball, mano. É changuebom. O caverninho conhece. Ele é o Mano Cutia, Elke. e o Mano Javalelson Ó, <risos> o Javalelson é esse cara aqui, primo do Tafarel, hein Ele pula <risos> Pegou as pernas ali, tio? Se tiver menos de 3 metros ele me janta Essa música é muito top em jogo Nossa senhora, a música tá presídio. Vamos manter a calma Não estamos passando por tempo, tá? V vamos passar sem levar dano, se conseguir Se eu conseguir Oh, meu, nossa, atropiquei nos 18 ali. Ah, oh, meu Deus. 52. A gente tira o pistolador. Cabernet, respira. Vou, vamos atirar nesse loco aqui. Tem que pegar só hein? Não pegou não, hein? mais uma jaca. O jogo! Nossa senhora, gente. Ah, tranquilo. Beleza. Fazer, vamos respirar. O que essas partes aqui é parada respiratória para cima, miocárdio, triocárdio, duplocárdio, fica tudo pra trás, tudo arranhado Calma, cabernet Esse aqui é o mano Claudio, Claudio de boa, ele tá ali olhando a parede, ele acha que, ele acha que ele quer pendurar uma pintura ali Ele tá vendo o espaço certinho, ó cabernet, se concentra Essa parte aqui pode rezar, três pai nós, tá? Muito! de Jesus tem poder, tem poder! Rapaziada, eu vou, vou ter que tirar mais ou menos três biscoitinho novo. Tô tranquilo, rapaziada. Vou, vou manter a calma, ó. Rapaziada, tem, tem lock que às vezes não fica cego. É isso mesmo. Mas é, manter a respiração com essa música aqui Vou ser bem sincero, tá? Mas eu tô calmo! <risos> todas as jacas daqui, tio. Oh, meu Deus, tem que Ah, tá de boa, oh, louco! What the hell, Olha, tô tremendo, o, bra o braço é cagão Chega nessa parte que o braço começa a gritar alto Você É mais cagão ainda Só para manter a calma, ó, tem bastante munição aqui Ai, Vamos fazer pelo menos uma vai, Vamos correr, vai Vamos ser baixo Ai, que delícia Não. Vai o Butinelson, hein Ele pega, cuidado Mesmo cego, o Butinelson pega Seis baletas na coronheta Ação e diversão Aqui dá pra passar com um tiro O caverninho vai gastar dois só, só pra ter certeza Rapaziada oh, Meu Deus do céu Não <risos> Rapaziada o gelo na escala Richard da espingarda aqui foi de mais ou menos 38 x 5 O dock tá de boa, não rela não no dock, pelo amor de Deus Rapaziada, mantém os batimentos cardíacos, tá difícil, peraí, peraí aí. Vamos pegar essa granada aqui pra jogar nos lock O botinel só tá atrás O porta, o porta, Oh meu Deus, a porta zoou, hein passando andando aqui por motivos de amor Meu dog, o dog! Ah, pegou tio! Beleza, rapaziada, de volta na mesma parte. Oh meu Deus, espero não fazer cagada aqui. Tô calmo, rapaziada, não acabou ainda não. Agora o coração amigo. Vamos tranquilo. Hulk, up! Go, Nighthawk. Get out! I'm not gonna just be the war. of Yuri's God damn it! Tranquilão. Descobretão na mão. Tenta passar, sai seu uhum. Loki! Oh, meu Deus, ele eu sei? Sua o tem munição Só pra ter certeza Rapaziada Oh meu deus Rapaziada, eu tô é nervoso Eu nervoso! Eu tô muito nervoso! rapaziada, três ataque cardíaco aqui no final, Oh meu Deus do céu, eu tava só tipo, mirando e tirando. o que que acontece, altas mortes cerebral, morte encefálica do rim, altos traumatismo pancreático, e o que que acontece, rapaziada, agora você vai ver os erros, tipo. o caverninha sofreu pra chegar nessa parte aí, por isso o coração tava tão explodindo no final, mais ou menos isso. Rapaziada, tô nem conseguindo falar, tia. <risos> Vaza. Sai de jogo. Antes que eu queima a casa, queima o videogame, queima até os dog de casa. Rapaziada, fica aí com os erros de gravação. O Caverninha sofreu, tá? Tem a parte dos cachorro ali. <risos> abre a jaca do Loki. Rapaziada, é só abrir jaca aqui. Tem que começar a abrir todas as, as jacas do plantão. Abre. Achou! Não! meu, ele vai voltar não. Aí não, hein, é jogo NÃO Deixa, deixa, deixa passar, deixa eu oh, oh. oh, meu Deus, deixou um no sapato do caverninho ah. No dente, no dente Tô Tranquilo, não, deixa, deixa passar, vai Eu estou tranquilo! Oh! Errei o tiro! <risos> Eu errei o tiro! O zumbi vai jantar! Ele vai jantar! Ah. Tranquilão! Ai, meu Deus! Oh, o dog! Oh, o dog maldito! Beleza! Oh, meu Deus! Jogo! Ai, o dog! Dog! Pega não, pega não! Oh! oh meu Deus, a espingarda chegou a partir do meio agora. Eu acho que foi muito rápido. Oh!